Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Felipe e perguntou aos seus discípulos... Quem dizem os homens que é o Filho do homem? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, feliz de ti, Simão. Filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da Salvação Mas que grande pergunta! Quem dizem as pessoas que eu sou? E também as respostas são grandes ou às vezes são pequenas, depende um bocadinho da sabedoria. Os apóstolos foram dizendo que uns diziam que ele era João Batista ou até um outro profeta do Antigo Testamento. Bom, gente que não sabia, que não conhecia Cristo. Agora, Pedro, que conhecia muito bem Cristo, vai dizer tu és o Messias, o Filho de Deus, vivo. Esta é uma resposta de quem sabe. E a igreja então hoje celebra esta grande solenidade, mas junta São Pedro a São Paulo. É muito curioso porque São Pedro e São Paulo são homens com perfis muito diferentes, mas que se completam bem. São Pedro era um pescador simples do lago da Galileia e não tinha assim horizontes muito largos, nunca deve ter saído muito, muitas vezes ali da beira do lago. São Paulo, em contrapartida, era um homem viajado, um cidadão romano, um homem culto. E a Igreja, ao pôr na mesma solenidade São Pedro e São Paulo, quer mostrar que as diferenças devem complementar. E isso torna-se uma riqueza, uma riqueza enorme. Vamos imaginar que a minha equipa de futebol poderia ter dois excelentes pontas de lança. Se calhar isso não ia ajudar muito. Era preferível ter um excelente ponta de lança e um bom defesa central. Porquê? Porque assim ficava uma equipa mais completa. A Igreja, ao escolher São Pedro e São Paulo para ficar juntos na mesma festa, fez esta escolha e acho que é uma escolha muito feliz. São Paulo foi um grande missionário, um homem que andou de terra em terra a anunciar o Evangelho, a fundar comunidades e, sobretudo, abriu a Igreja ao mundo. Foi ele que ajudou Pedro e outros a perceber que não era preciso ser-se judeu para ser cristão para nos batizarmos, para recebermos o batismo na Igreja, não precisávamos primeiro de nos fazermos judeus. Essa foi, enfim, uma questão das primeiras comunidades, mas uma questão importante, porque se hoje nós, longe da Judeia e da Galileia, estamos aqui a falar de, de Cristo e a falar de Deus, foi porque Paulo ajudou a rasgar este novo horizonte. Uma outra coisa que o Evangelho nos diz é que Cristo vai dar a Pedro as chaves do Reino dos Céus. E nós sabemos o que é que uma chave faz. Uma chave abre e fecha uma porta. Mas uma chave também pode ser uma chave informática, uma password. Uma chave também pode fazer eh, apertar ou desapertar parafusos e, e sabemos como isso é importante. Ou então, aquelas chaves de interpretação que nos ajudam a perceber melhor os textos que são escritos. E São Pedro recebeu as chaves do Céu. Ele pode abrir e pode fechar, pode nos ajudar a interpretar muitas coisas. Pode, sobretudo, também ajudar-nos a perceber o papel de Paulo em toda, em toda esta missão, o papel de Paulo na igreja. Somos uma igreja aberta ao mundo, uma igreja missionária, mas uma igreja que tenta cimentar-se sobre os apóstolos, porque eles são os grandes, os grandes pilares. E por isso somos uma igreja unida, uma igreja que na comunhão tem lugar para tudo e para todos. Pedro e Paulo complementam-se e dão aso então a esta igreja muito livre, uma igreja com vez e com voz para todos. Como desafio eu sugeria que fôssemos até ao Facebook um destes dias e procurássemos uma notícia positiva e uma notícia negativa em ambas puséssemos um poste, fôssemos capazes de chegar lá e eh, disséssemos qualquer coisa. Se a notícia é negativa, que a gente dê uma palavra de consolação, uma palavra de esperança, uma palavra de abertura ao futuro. Se a notícia é positiva, façamos festa, digamos que estamos muito contentes, compartilhamos essa felicidade. Porquê? Porque é importante que nas horas boas e nas horas más nós estejamos presentes. Pedro e Paulo deixam-nos esta grande mensagem de que o importante não é o sermos iguais uns aos outros, mas é o complementar-nos. O importante é sermos capazes de dar a vida. Eles ambos foram mártires, ou seja, morreram pelo anúncio do Evangelho, porque quiseram que a Igreja fosse um espaço de felicidade e quiseram, sobretudo, bater-se e dar a vida pelos valores em que acreditaram. Sejamos dignos de Pedro e de Paulo, e eh, façamos também de, do seu exemplo a nossa, um testemunho para nós, façamos-nos dignos da sua missão, sejamos também anunciadores, testemunhas do Evangelho.